Boa tarde, minha tropa tropical. Vocês acreditariam se eu lhes dissesse, lá no passado, antes da eleição, que não só o TSE iria declarar que Jair Bolsonaro iria perder a eleição, mas que milhares de bolsonaristas seriam presos em situações de terror, de tortura, que influenciadores... Políticos entrariam na lista dos próximos e que teríamos declarações do líder do Senado de que Jair Bolsonaro deveria ser preso. Bom, muita gente me chamou de pessimista quando eu disse que Bolsonaro seria declarado derrotado no segundo turno. Chamaram de todo tipo de coisa. Ah, a gente desistiu, não é nada disso. O cenário que nós estamos vendo é de total controle absoluto da esquerda. O que aconteceu no nosso mundo com a eleição de Trump em 2016 e de Bolsonaro em 2018, a esquerda quer garantir que jamais ocorra novamente. Tudo aconteceu porque havia um livre discurso na internet, eles dizem que foi por causa de fake news, que não havia controle da informação, então as pessoas acreditavam em qualquer tipo de mentira, segundo eles. Eu acredito que a verdade nunca foi tão amplamente divulgada. E é isso que incomoda esses grupos. Para você ter um Lula da vida, antes você precisa ter um partido dos trabalhadores atrás. Antes de ter um... Alexandre de Moraes, você precisa de um PSDB e um MDB por trás. São pessoas que não representam indivíduos, não chegaram lá por si próprios, mas que representam todo um coletivo monstruoso que não sabemos o nome de todo mundo, quem realmente está por trás de todos os nomes. Então, o Pacheco não é tão diferente. Vejam a seguinte notícia, tá bom? Pacheco. Vê estímulo de Bolsonaro em ataques, implantação da ditadura. What? Bolsonaro agora é o ditador. Olha, as coisas estão andando como estão, com o Congresso parado. Né? Ainda não se decidiu quem vai ser o próximo presidente do Senado nem da Câmara dos Deputados. Está todo mundo lutando para que Rogério Marinho seja eleito, já tem um baixo assinado com mais de, sei lá, 500 mil, um milhão de votos. Eu não sei agora quando eu gravo esse vídeo. Uma vez que eu vi, já tinha meio milhão de pessoas pedindo Rogério Marinho. Isso aqui primeiro tem que ser uma grande oportunidade para entendermos como funciona o Senado. Que não temos uma democracia direta. Poucas pessoas deram importância ao Senado Principalmente aqui no meu estado em São Paulo, quem? Senado, né? o Marcos Pozzi, Marcos Pozo, tá bom, legal, foi eleito, Mar, tá lá, representa nosso senador. E nos outros estados, então? Pior ainda. Parece que as pessoas não perceberam a importância dos três poderes, porque ficou dito o tempo todo que Alexandre de Moraes era o ultrapoderoso e fazia tudo sozinho. Foi dito por especialistas da mídia podre, que hoje foram completamente censurados e apagados da história, que simplesmente Alexandre de Moraes era um ditador de toga e podia tudo e tinha rasgado a Constituição. Eu volto a lembrar que aqui no canal a gente dizia que Alexandre de Moraes cumpria a, Constitui a Constituição a risco. que cumpria. Desde 2018 a gente fala que o Congresso não é do tal Centrão. O Centrão nunca existiu. É dos coletivistas, daqueles caras que querem simplesmente os partidos no poder e que nenhum indivíduo possa jamais voltar a incomodá-los novamente. É claro que eles lutam desesperadamente para manter um sistema de política anterior ao da internet. Mas agora fica claro. Se denúncias de próprios deputados, de próprios senadores, de que Alexandre de Moraes está pedindo voto para o Pacheco, é porque simplesmente revela que esse cara aqui tem muito poder. E que se por um acaso cair no colo de um Rogério Marinho da vida, aí não vai ser tudo como Alexandre de Moraes quer. De repente vai ter uma contrapartida no Senado. Eu acredito que ainda é muito cedo para que isso aconteça. O Pacheco já diz ali que conta com 50 a 55 votos, porque ele conta o número total dos partidos. Ele não conta com o fato de que alguns partidos podem ter pessoas mudando de opinião, certo? Mas eu diria aqui que é óbvia e declarada a vitória do Centrão, porque eles continuam dominando o Senado. E como eu disse, se uma ova, se eles estão lá passando pano pro Lula, passando pano pro Alexandre de Moraes, deixando ele fazer tudo o que ele quer, se não é para prisão do Bolsonaro depois. Para a prisão demais, gente, que vão se taxar de bolsonarista. Que eu falo, no início, quando éramos só nós, lá em 2020, sendo censurados, éramos os extremistas, os fake news, aqueles que cavaram falta, disseram todos os youtubers. E que não, não importa, eles são politicamente corretos, eles são muito inteligentes para serem pegos. E aí todo mundo, ó, se fodeu, e agora se cobrou quem? Puxa tag pressionar esses senadores na internet. Ninguém. Agora eles fazem o que querem. Os senadores não têm ninguém nas redes sociais cobrando, né? apesar da tag continuando subindo. Pacheco não, que a gente vai puxar aqui nesse vídeo e também lá nas minhas redes sociais. Peço que você faça o mesmo. Mas tá evidente que o centrão continua dominando. E aí, quais são os planos aí do Pacheco? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, né, que tudo acumulou energia dizia antes de eu nascer, tudo na mesma PQP, afirma que o conjunto de ações antidemocráticas que teve como ápice o ato golpista de 8 de janeiro e a descoberta de uma minuta para decretar estado de defesa, mostra que houve preparação para uma ruptura institucional. A narrativa já foi toda criada, junto ali com os Yanomamis, né, que nem portugueses falam, mas são do Brasil de repente, e agora, né, com isso daqui, pode ter certeza que Bolsonaro não vai voltar tão cedo dos Estados Unidos, certo? A não ser que obriguem ele. Ele disse assim, o Pacheco, eu considero que essa posição firme do Senado em defesa da demoniocracia é o grande legado que o Senado deixa para essa quadra histórica e triste do Brasil em que houve a pretensão concreta da ruptura institucional e da implantação de uma ditadura, afirma em entrevista à Folha. Então, assim, o Bolsonaro jogou nas quatro linhas da Constituição esse tempo todo, assim como nós aqui no canal, e continuaremos fazendo... Eu... Volta a declarar em todos os vídeos. Sou contra qualquer ato antidemocrático, golpista ou violento, tá bom? E mesmo assim vão taxá-lo por tudo e culpá-lo de querer aplicar um golpe. Eu acho que se ele quisesse aplicar um golpe, teria feito, não é mesmo? Já que ele era o chefe das Forças Armadas. Mas ele deixou o jogo continuar, foi expulso de campo e agora querem levar ele pra cadeia, meu irmão. E tudo depende dessa votação no Senado. Tá entendendo a importância dela nesse momento? E prendendo o Bolsonaro Podem ter certeza que vai todo o resto junto cara. Né? Eu aqui que vos falo Que tu não inquérito das fake news desde 2020 sou um dos primeiros da lista Mas saibam o seguinte A população vai continuar crescendo Mais indivíduos vão tomar Todos os nossos lugares e a coisa só vai continuar esquentando. Então não se preocupem com o que irá acontecer. Isso daqui, na minha opinião, demonstra o desespero total dessa esquerda. Né? que quer a qualquer custo manter o seu poder coletivista. Mas eles podem ter toda a grana do mundo. Podem ter recursos bilionários de outros países, de outras instituições. Mas eles nunca terão o povo, certo? Ai, ai, ai. Vai ser uma brincadeira de criança isso tudo, não é mesmo? Por último aí, queria agradecer a quem está apoiando a nossa sexta rifa. Vai ter menos rifas sendo vendidas dessa vez para rolar mais rápido o concurso, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.